Bem-vindos de volta, pessoal. Vamos voltar aqui a nossa aventura em Baldur's Gate. Lembrando que agora a gente está passando em Clockwood, o segundo nível. Aqui, pessoal, a gente tem uma infestação de aranhas. Mas antes da gente continuar, pessoal, não esquece de dar aquela força, se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar o que, que vocês vão achar desse episódio aqui. Aproveita, pessoal. Vamos fazer isso logo. Para não esquecer depois. Então, voltando aqui, pessoal, esse é um dos principais mapas de Clockwood. A gente vai ter itens muito bons aqui. E o Tíber aqui, que vocês estão vendo na tela, ele perdeu o irmão dele aqui dentro da floresta procurando uma espada. Ele vai pedir para poder ajudar, porque o irmão dele já tem dias que não volta para casa, tá? Então ele fala que que foi encontrou aquela espada, Perdição das Aranhas, que é uma espada de duas mãos. Nós vamos encontrar ela ainda e eu vou mostrar para vocês é, que ela é realmente uma espada muito boa, tá? Então vamos colocar aqui para aceitar a missão dele. E que é o seguinte, gente. Você tem muitas armadilhas de aranha aqui. Então eu coloco sempre a mãe para ser a líder do grupo aqui. Olha lá tá vendo pessoal já achamos uma aqui eu vou direto como a gente está acostumado a fazer nos pontos que interessam aqui no mapa aqui para baixo a gente vai achar uma cimitarra se eu não me engano aqui tem uma arma boa é descendo por aqui tem que tomar muito cuidado gente aqui tem muita armadilha descendo aqui na cautela ó. Com calma, vamos voltar aqui Vamos pôr o personagem mais forte pra frente As armadilhas aqui são todas a magia web Que trava o movimento do personagem você não consegue fazer nada Ele não ataca, ele não faz nada Então se você ficar preso, você tá fudido Então vamos descer aqui Por aqui eu acho que tem Uma armadilha, gente Mas eu não me recordo Tem que ir na cautela tá? Acho que aqui não tem mais inimigos Vamos salvando aqui Qualquer coisa a gente dá um load aqui Pronto, tá chama aqui Vamos pegar Esse anel aqui Eu não me lembro o que ele faz Ah, sim muda Você vira um zumbi É um item ruim E é amaldiçoado essa, essa lâmina aqui, uma cimitarra, certo? Ele tem mais dois de ataque. E de chances de atacar um D8 mais dois. Apesar da, da minha personagem não ter atribuição em cimitarra, eu vou colocar para ela, tá? Então deixa aí aqui jogar essa faquinha fora, vamos seguir. Bora. Agora, gente, a gente vai direto lá na, no Ninho das Aranhas. É onde a Centel, não sei como é que pronuncia, vai estar escondida. É onde tem a, a danada da espada que eu falei para vocês. Lembrando, aqui tem que andar com cautela, gente. Tem muita armadilha aqui, mas muita mesmo. Vai dando esse espacinho... Uma hora você pisa, uma hora você acha a armadilha. Vamos aqui, eu, eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa. Então aqui ó, a gente achou a espada aqui, ok? A centel tá por aqui ó, tá? Daqui a pouco a gente sobe aqui no mapa. Aqui tem uma armadilha, que eu não lembro. Aí ó, opa, quando tem aranha assim você pode saber. Deixa o nosso mais forte na frente. Aqui vocês têm que tomar muito cuidado. Gente. Essas aranhas tem um veneno muito forte. Tá? Então tem que ficar atento. Se tomar dano desse veneno aqui, é problema. Principalmente os personagens de pouca vida. O veneno é muito efetivo, é muito forte. O, é... o problema é o seguinte. Você achar essa armadilha, gente, é um custo. Eu tem que estar bem próximo da armadilha. Isso é um problema. Opa! Lembro que tem armadilha aqui, gente. Vamos aí, mãe. Acha essa armadilha? Subindo aqui, gente. A eu está aqui nesse caminho. Parece que... Aí, opa, opa, opa. Lá! Meu, gente? Tanto cuidado é pouco. Aqui é uma aranha-espada, é uma das aranhas mais fortes que tem, ela é muito rápida. Estão vendo aí que ela é muito rápida. Então tem que ter uma atenção boa com ela, que senão você apanha à vontade. Opa, olha o problema. Taca. Vamos! Atento, aqui gente, Vou tirar um pouquinho, isso aqui para vocês verem. Ele morreu o okay. um personagem aqui. Vamos desarmar. E lembrando: se você não tiver um nível bom de desarmar a armadilha, aqui você vai passar raiva. Se você não tiver um nível de personagem relativamente bom, vai passar raiva. É aqui, pessoal. Aqui, que é o Ninho das Aranhas, tá? E o seguinte, a única coisa que tem nesse mapa, além daquela semitarra que eu achei, é o Ninho da Sentel, que vai ter a espada de duas mãos aqui, muito boa, tá? Então, vamos salvar, vamos mudar a posição aqui, tá? E, ó, aí, ó, Sentel. Ela, ela, eu já falei a história da Sentel, se você não assistiu, gente, vá no meu... É, um vídeo anterior a esse aqui, assista, que vocês vão entender que a Sentel era uma feiticeira maravilhosa e se tornou esse ser terrível aí, gordo, deformado, a coisa mais esquisita do mundo. Se você falar aqui, ó, se você falar da, da, da sabedoria dela, ela prossegue um pouquinho, tá? Se você perguntar pra ela aqui é, como você vem morar aqui, por exemplo. Ela vai falar, o foi amaldiçoada o John Irenix me amaldiçoou porque ela fez sacanagem contra ele contra a esposa. Ele, ela matou a esposa do John Irenix Eu contei isso no vídeo, tá? Então vamos lá, agora vamos partir para a luta. Aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos soltar aqui uma magia de haste. Tem que ficar muito atento. Tem que ficar muito atento pegar umas magias aqui. Beleza, já soltou. Agora vamos aqui. Só tomar uma bolinha de fogo aqui. Vamos. Pronto, dá um danozinho. Vamos ver o que mais aqui. Aqui tem uma magia de amedrontar, essa magia é boa, essa magia ajuda hum, vamos mandar aqui nesse intercap tá atacar filha vamos jogar mais uma magiazinho aqui vamos botar no nosso personagem vamos usar mais um negocinho aqui para melhorar o dano dele Esse cara tá sem flash, gente. Opa, então, Cuidado. Fazer um zumbizinho aqui de bobeira. Não vai dar tempo não, mas tudo bem. Vamos chegar pertinho. Pra vocês verem bem a Sentinel. Olha que coisa bizarra. Beleza, gente. Deixa matar porque ela não dá dano. não tá gosta nenhuma. Só morre. Pronto. Pega aqui o item que tem que pegar. aqui está a espada, ok? Ah, tem essa varinha também de gelo e o corpo do irmão do cara, tá? Vou pegar aqui. É um item interessante aqui, gente. Vou só guardar isso aqui. Vou comprar outro personagem. Esse camarada aqui que tá vazio. Deixa eu pôr a espada pro cara identificar. Vou pegar o resto dos itens, Vou pegar esse aqui, anel fala de fogo, esse anel aqui é interessante, gente, olha a história desse anel aqui, não, tem que pôr no mago, esqueci, pôr no mago aqui, pronto, Ó, a espada de duas mãos, essa espada é boa, que ela garante, gente, que você não fique preso em magias que, de congelamento né que te travem tá então é, você fica imune tá? afeta o movimento como imobilizar ou teia então ele é uma espada mais dois uma espada de duas mãos mais dois muito boa esse outro item é um item ruim amaldiçoado é ele diminui a, a sua inteligência e sabedoria para três esse anel tem uma história legal gente que é os, os professores dos magos mais fal que, que não tinham humildade davam esse anel para os alunos assim mais brilhantes e que ficava ali se gabando do poder eles achavam que era um presente mas aí tomava ferro porque é um anel que diminui a inteligência e a sabedoria para três aqui essa varinha também é muito boa, uma varinha de gelo tá 8 D6 de, de, de dano, então vamos pôr aqui no mago. Ele tá sem espaço? Ah, já tá com ele, não tô ficando doido. Pronto. A espada aqui não, não tem muito uso porque eu não tenho ninguém que tenha é, habilidade com armas de duas mãos. Aqui é o seguinte, gente, a gente vai voltar aqui pelo mesmo caminho que a gente veio para não passar raiva, tá? Mas aqui é o seguinte, no mapa como um todo, é só mais outras aranhas, outros inimigos para vocês ganharem é, experiência, tá? Então eu vou pular essa parte de, de explorar todo o conteúdo aqui do mapa, porque itens não tem mais, itens que vocês podem achar que no mapa não tem mais, tá? Vamos aqui vamos entregar o corpo aqui e aí a gente já vai para a floresta nível 3 e como é... já é um, um, um ritual aqui das nossas gameplay a gente vai parar e a gente faz uma nova gameplay da, da, da outra floresta, Clockwood tá? então beleza, entregou aqui, ele vai enterrar o, o irmão dele, levar o irmão dele para mãe deixa eu ver se eu viajar aqui, se eu já acho a floresta nível 3. Eu acredito que não. Eu achava que sim, gente. Então vamos aqui, pessoal. Vamos subir aqui. Aqui vocês têm que tomar cuidado. Vai ter mais aranhas aqui. Eu vou mudar a imã aqui para. Essa é a primeira aqui, porque vai achar. Bem aqui nessa subidinha eu sei que tem. Aqui, ó. Por aqui, ó. Tá vendo? Tem uns inimigos ali, ó. Fica aqui, que vai achar. Calma, gente. Calma, volta. Vamos ficar esperto. Vai, vai, mata. Pronto. Vou pegar aqui. Vai pisar na armadilha, vai. Caralho, morreu, gente. Puta merda. Deixa eu dar um... <risos> Bosta. Vamos lá, aqui tem, tem armadilha aqui, pessoal. Oh, meu Deus. Será ah, que você... Destrói. Esse cara tá sem flecha. Eu tenho que voltar pra buscar mais flecha pra ele. Nossa. pegar aqui. mãe. Aqui. Descobrir logo aqui a armadilha. Tem a armadilha aqui, ó. Por aqui. Vamos, filha. Acha essa armadilha. Isso. Tá vendo? Demora, gente. O foda é isso. Você perde um tempo terrível. Caramba, o cara meteu uma bola de fogo aqui. Ó, oh, não tá tomando dano. Ó, oh, ali ó, ó, ó, pra você ver, gente. Ei, meu Deus. O absurdo aqui tá, tá que toma dano. Vamos ver aqui. Pura. O dano é forte, gente, o veneno aqui é um perigo tô falando com vocês, mas não é brincadeira, não O veneno aqui é um perigo Vou curar, vou ter que dormir, porque senão eu vou acabar morrendo Está vendo? Olha o veneno, olha o veneno, gente Vai acabar morrendo, velho Ai, bebe estranho, filha. Bebe, caramba, gente, meu Deus do céu. Vai morrer. nossa, velho, vai, vai morrer. Nossa, por pouco. Tá vendo, pessoal? O negócio é muito sério. Pronto. Pode descansar, ah, daí, ó. voltar oh, tá merda, gente. aí daí. Esse aqui vai acabar morrendo. Ai. Vamos que dificuldade, senhor. Esse lugar aqui é muito perigoso, gente. Não dá é pra dar mole, não. Agora as magias tudo recuperadas, vamos embora. Vem, mãe. Cadê você, filha? Eu sei que aqui tem mais tem mais armadilha aqui, cara. Que é isso, filha? Isso per... Aí, ó. Pisou. Tá vendo? Aí fica isso aqui, ó. Fica esse trem aí. Esperar, não tem nada o que fazer. É um perigo, gente. O cuidado é esse aí, ó. A gente deu sorte, aqui não apareceu inimigo, mas pode saber que tem inimigo aqui em cima. Vai aparecer inimigo aqui em cima. E o pessoal não ataca parado não, porque tem uma magia que você fica mobilizado, mas que o pessoal pode atacar e isso aqui não, não para não. Você não consegue atacar. Pronto. Subindo aqui, acho que aqui para. Cara, eu não lembro, gente, mas eu acho que aqui para cima não tem mais, não tem não. Pronto. Aqui a gente já viaja para outra. Então, pessoal, agora a gente chegou ao nível 3, vamos parar por aqui para ficar extenuante. Não esquece, pessoal, de se inscrever aqui no canal, dar uma força para os canais de RPG raiz. Vamos valorizar o trabalho que é feito aqui. Deixa aquele like, bendito se comenta, fala o que vocês acharam, quais as outras coisas interessantes que a gente podia ter visto no nível 2 de Cockley Não esquece de ver também um pouquinho da história lá da Santa, o que é muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijão para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.